Tudo bem, Ronaldo? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, te agradecer muito a participação eh, nesse evento. Tenho certeza que vai brilhantar bastante eh, essa, essa nossa conversa aqui hoje né, com os nossos investidores e, e prospects. Ótimo, já estou de camisa aqui. Ganhei os brindes aqui, já estou usando. Então, estamos iguais. Ronaldo, vamos começar falando um pouquinho é, voltar um pouquinho no passado, falar um pouquinho né, de como você começou, né, de, do, do seu início como investidor é, de longo prazo, né, é, com o Souza Cruz e, e também né, o Banco Multiplique e a parceria com Lloyd's. É, Paulo, eu, eu, você conhece um pouco da história, mas enfim. É... Eu fui investidor na Bolsa desde 1968, quando ainda trabalhava em loja de automóveis, vendia consórcio em automóveis, e entrei para operador de pregão no, no pregão da Bolsa em 70, auxiliar de pregão, 71 operador. A Multiplique, no final dessa década de 70, duas corretoras foram, conseguiram, o a barreira aí das cartas patentes, na época, que era o era um cartório, né? foram a garantia e, meses depois, a Multiplique, em 78, viraram bancos de investimento. Então, em janeiro de 79, eu comecei associado ao Bank of London no South America, que no período da negociação foi comprado pelo Lloyd's Bank, em Londres. E foi isso, década de 80, sócio do Lloyd's. É, vocês ainda eram muito jovens nessa época, você e Antônio José, teu eterno sócio, né? é, ainda eram muito jovens, né? uma coisa é, talvez impensável hoje em dia, é, dois jovens é, sendo sócios de um banco é, tão tradicional né? e, e, e tão é, reconhecido aí no mercado como o Lloyd's Bank. Né? É difícil dar certo, tem tudo para capotar, eu me lembro que o... Eu me lembro que o, o contrato de associação era mais uma negociação de divórcio, porque foi oito meses o advogado, Pinheiro Neto, fundador do famoso escritório Pinheiro Neto, e o um outro advogado, Mendes, que trabalhava com ele, eram os dois juntos, oito meses escrevendo, que eles eram advogados do Lloyds, de como seria o divórcio. Com toda razão, o Lloyds vinha de três divórcios, né? ele se associou ao Júlio Bozano e ao Mário Henrique no Banco Bozano Simons, divorciou. Depois se associou ao Banco é, é, da família Carlos Lacerda, Banco Novo Rio, em 1974, é, e era esse Banco Novo Rio que estava sendo objeto de, de compra. Nós compramos a metade do Banco Novo Rio. Mas deu certo, sim, 20 anos de sociedade, que não é fácil é, é, cabeça totalmente diferente, cultura. Eu, com 32 anos de idade, eu era presidente, sócio, portanto, presidente, sócio e sócio 50% do Lloyds. Bem, deu certo durante 20 anos, foi muito bom, altos e baixos, sofremos muito, ganhamos muito dinheiro, tivemos muitas oportunidades e, no final, Lloyds comprou o Banco Multiplique, sem fazer avaliação, sem fazer due diligence, ele contratou um banco americano, Morgan Stanley para fazer a avaliação e paralelo a isso, nessa mesma época né, você foi um acionista de referência também da Souza Cruz né? é uma empresa tradicional também É, é essa foi o, a, a, eu tô 50 anos em ações eu só gosto de ações, eu não gosto de renda fixa, jamais me atraí por renda fixa outro dia alguém me falou que que comprou essas moedas e tudo mais a 200, 250 e hoje está 50 mil, sei lá quanto está, Eu não tenho jeito para isso. Eu compro ações, bitcoins que eu estava falando. Mas eu compro ações. Eu acredito em boas empresas. Acredito que a diretoria, uma boa diretoria, uma boa governança, vai representar o capital do acionista em todas as circunstâncias, né? vai cometer erros, vai cometer acertos, mas escolhendo boas empresas com boas governanças e, sobretudo, não foi o que eu fiz, mas entrando no mercado com profissionais, quer dizer, eu resistia muito de pagar negócio de 2% com 20% de performance, eu, eu, eu resistia muito, mas é o dinheiro mais barato que você paga é a assessoria profissional para entrar no mercado de ações. Mas, enfim, aí eu comprei Souza Cruz o tempo todo, com o dinheiro que eu ganhava na, na Multiplique, e eu só tive essas duas ações. Carreguei Souza Cruz por 30 anos, mais de 30 anos. E carreguei Sousa, é, Multiplique também outros 30 anos, e vendemos, é, vendi Multiplique em 96, 97, o bode quis vender, aí vendemos a, a Multiplique, e eu vendi a Souza Cruz. Que eu fui membro do conselho, tudo, uh, em 2005. Portanto, eu estou em ações há 50 anos, mas eu era muito concentrado, ou seja, diversas fases nesses 50 anos. E o. Uh, uh... Você pudesse colocar para gente aqui é, que se deu você sair da Souza Cruz, é, dado que você é, tinha era membro do conselho, né, tinha uma relação muito boa com, com a empresa. O que o que que te motivou a sair de, de, de Souza Cruz e entrar em, em outras participações? É, eu tinha saído antes do conselho quando eu optei por sair para ir para política, né? Eu é. eu decidi, eu me entusiasmei com a a, a, a, a Direta Já, não participei do movimento Direta Já, mas participei muito da candidatura uh, no colégio, da candidatura indireta de Tancredo Neves. Participei muito, tivemos com um grupo de empresários com Tancredo Neves em Belo Horizonte, no Palácio da Liberdade, e vivi esse sonho que deu parcialmente certo. O Tancredo ganhou a eleição no dia de janeiro, mas não tomou posse Uh, em março, como todos nós sabemos da história. Uh, é, a, a Sousa Cruz eu resisti vender, era uma grande cash cow, era uma pagadora de dividendos com uma política claríssima de dividendos, os ingleses tinham 80% do capital, até fecharem o capital. Uh, então, era muito, muito bom e conveniente, eu reinvestia cegamente meus dividendos em Souza Cruz, por isso eu fui durante muito tempo o maior acionista local. Né? Ela era uma empresa inglesa, a né? B&T, como é hoje. Né? Então, uh, uh, eu resisti muito tempo, mas acho que 2005 já, já tinha um sinal que a empresa ia fechar capital, já tinha um sinal que eu queria testar outras coisas, e aí eu vendi no, com Demóstenes, eu vendi no Unibanco, uh, uh, eu vendi de uma vez só a posição que eu ainda tinha de Souza Cruz e diversifiquei em até 17 fundos de investimento. Então, essa nova fase foi gestores que eu escolhia e também investimentos no exterior, fiz um fundo espelho lá fora, que aqui se chama Samambaia, lá fora também é Samambaia, uma estrutura no exterior... Uh, que aí eu fico swing é, 25% no mercado, 75% no outro, né? É, de 2016 para cá eu estou 2015, 2016 para cá eu estou 75% no Brasil. E esses 17 fundos, como é que foi essa essa é, migração para você sair de acionista de duas empresas né? durante tantos anos e escolher esses 17 fundos? Como é que você é, escolheu eu... esse, esses gestores e esses fundos? Quais são os critérios que você é, avalia é, na escolha de um bom gestor? Olha, primeiro é, é, é, é a equipe. né? Quer dizer, eu tenho um privilégio de, de, de ser do Leblon. Aqui é a grande universidade aberta é, de gestão de recursos. Quer dizer, a, a, claro, que a universidade como é aberta, tem muita gente em São Paulo, muita gente em Porto Alegre, Londres, Nova York, mas a origem é o Leblon. Então, só de casas no Leblon, você tem pelo menos 10 casas, 15 casas entre bancos e gestoras de primeiro time, de altíssima competência, porque eles vão dando... Filhotes, né? quer dizer, um, uh, quem trabalha 20 anos no, no, no fundo do, do BPG vem para o Leblon com uma gestora nova, mas nós não podemos chamar uh, uh, uh, o gestor de novo por causa disso. Uh, mas é isso, é selecionando. Usei os recursos de um profissional para selecionar os fundos. Uh, na época, uh, o Celcinho Colombo. Estava é, ainda começando, o Celso Colombo, que tem uma excelente empresa de selecionar é, gestores e tudo. E, e eu tinha relação com eles, porque eu fui motorista do avô dele no quartel, no Forte Copacabana. Então, o avô dele era o coronel é, Silvio Otávio do Espírito Santo, comandante. Eu servi como soldado, portanto, eu era motorista, servi na casa da, do, do, dele, e eu era amigo, portanto, sou amigo, portanto, da família toda e da mãe dele, Terezinha, e daí o Celcinho eu conheço desde que nasceu. Você voltou até o tempo de servir o Exército? É, vamos aproveitar esse gancho e falar um pouquinho do começo lá no Leme, né, do teu primeiro empreendimento. <risos> né? Ah, Olha, lá no Leme foi um empreendimento que o pessoal ri muito, porque você tem que ter a certeza, você aprende com tudo, né? Ah, ah, e você não pode ter, achar que domina todas as variáveis Porque quando você acha que domina todas as variáveis Eu olho para o céu assim Quando está tudo azul E geralmente o gestor está contando mil histórias ótimas Do retorno e tudo mais Eu pergunto E quando tiver todo nublado Porque se uma coisa é certa É que vai ter altos e baixos Tem volatilidade, tem eleições Especialmente num país abaixo da linha do Equador, tem muito muita volatilidade, tem muitas surpresas. Quem é que poderia imaginar? Jamais nenhum vidente imaginou uh, um vírus chinês onde você tinha concentrado todas as fontes uh, das cadeias de produção e esse vírus colocou a economia mundial de pé, de joelhos, desculpa, de joelhos. Quem é que podia imaginar aquelas cenas das cidades vazias, das economias paradas, quem podia imaginar isso, tendo feito investimentos nos setores mais expostos? Há setores que ganharam, mas há setores que perderam. Imagina comprar uma agência de viagens ou uma companhia aérea em 2019, realmente. Enfim, a primeira lição é o seguinte, tem volatilidade, há riscos... Você tem que estar muito bem fundamentado no seu investimento, mas você não domina todas as variáveis. Eu estava no Beco da Fome, na esquina do Lido, ali, e um amigo meu chegou para mim e falou assim, Ronaldo, tem um grande negócio, você entra com dinheiro, eu entro com trabalho, vamos montar um cabeleireiro no Leme. Eu sou o melhor cabeleireiro do Leme, vou trazer o meu colega Luizinho, que é o melhor cabeleireiro do Leme, duas manicures... Lá, é, duas manicures, me falta agora, estou vendo elas na minha frente, entendeu? Ah, e, e, e acabou, vai ser um sucesso absoluto. Aí eu corri, gostei da ideia, o orçamento era 15 mil cruzeiros, acabou custando 18 mil cruzeiros, fui a Benfica, comprei aqueles secadores que as mulheres pareciam que estavam numa nave espacial, ah, ah, Uh, comprei cadeiras de jacarandá uh, na Viver Bahia, ali na Mena Barreto. Enfim, inauguramos três sobrelojas no Gustavo Sampaio, Balaio, Café, em cima do Banco Mercantil de São Paulo. Bem, nenhum banco está lá para contar a história. Mas tudo deu certo durante quatro, cinco meses. Mas aí um dia começou a esvaziar, começou a esvaziar, começou a esvaziar. O meu sócio, Luiz... Estava começando, tinha começado a namorar freguesas, namorou duas primas de uma mesma família de um prédio militar no fundo da Gustavo Sampaio, edifício Montese. Estou contando a história de 68 Era uma aldeia militar, o Leme era uma vila, e era uma vila militar, enfim, por pouco, pouco, muito pouco, o exército não invadiu o nosso cabeleireiro. Está certo. Ronaldo, agora vamos agora fazer o shift agora para uma era mais atual. É, hoje Mas você... antes disso, deixa, deixa Uma curiosidade só. Eu estou contando história sete anos antes, sete anos antes, que fizeram um roteiro em Los Angeles. Não é da sua idade, você não, não, não vai lembrar. Warren Beat era um cabeleireiro em Los Angeles bonitão, bonito, que ele prendia as, as clientes nas pernas e fazia escova com a cabeça das clientes presa nas pernas. E, com isso, fez um sucesso extraordinário. E que também quebrou porque namorou duas pessoas da mesma família. Sete anos antes, isso aconteceu no Leme. <risos> dá tá certo Ronaldo agora vindo aqui um o pouco o filme se papéis. chama shampoo o filme se chama shampoo de Oranbit segue uhum. voltando agora aqui para, para os tempos mais atuais né hoje você <risos> também é investidor de referência em duas grandes empresas né a Light e a Br Distribuidora hoje que mudou o nome para Vibra né e então queria que você contasse um pouquinho para gente como é, como é que foi é, entrar de sócio nessas duas empresas como é que você é, chegou essas duas empresas é, como escolhidas aí para fazer parte aí do seu portfólio e provavelmente ainda por um bom tempo, né? Eu acho que eu desde 16 eu estava procurando concentrar, mudando a minha mentalidade de, de fundos, de gestores e tudo, e desde 16 até este ano eu transferi para concentração. Primeiro com Energisa que é uma empresa de dono que por coincidência eu lancei as ações como corretor da Multiplic em 1971, portanto eu conheço a família e eu sou ali um investidor relevante de 20%, mas eu estou sentado na arquibancada. O uh, outro ponto, o uh, uh, outro ponto foi depois a Light, quando começou a, a pandemia. A Light tem um componente de Rio de Janeiro, eu acredito que o Rio de Janeiro já bateu no fundo do poço, o poço não é em V, não tem uma mola no fundo do poço, essas coisas demoram para subir, você ainda anda um pouco no fundo do poço, mas já tem investimentos, já tem empresas, já tem dados concretos de que o Rio de Janeiro vai viver um novo ciclo virtuoso e a minha esperança é que, desta vez, a gente não jogue fora a abundância do petróleo. Tem aí petróleo de 100 dólares o barril, uma produção crescente. O Rio de Janeiro será um dos cinco maiores, já está contratado, cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. O Rio de Janeiro apartado, ele não só dá 80% do petróleo do Brasil, como... Ele vai ser um dos cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. Isso vai dar muita receita de royalties e participações e atração de capitais para o Rio de Janeiro. Um exemplo que eu dou é uma empresa que comprou a histórica privatização, duas empresas, N, empresas disputaram, do saneamento no Rio de Janeiro. Ninguém pagaria 15 bilhões se não acreditasse realmente num projeto de regularização da periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, eles vão vender água e coletar esgoto aonde ninguém paga água e ninguém trata do esgoto. Eles ganharam a concorrência, estou falando da Gea Águas do Rio, eles ganharam a concorrência de São Conrado a São Gonçalo. Portanto, dando certo, e eu acredito, e eu aposto, e eu confio... Nós estamos falando num projeto ambiental maior do mundo, de recuperação da Baía de Guanabara, da balneabilidade da Baía de Guanabara, em que os golfinhos da capital, do emblema do Rio de Janeiro, vão estar de volta na Baía de Guanabara. E ao falar isso, eu não estou falando de um cordão sanitário somente, eu estou falando de um avanço amontante em todas as comunidades, centenas de comunidades da periferia de novos padrões de higiene, novos padrões de água tratada, esgoto recolhido, lixo selecionado, enfim, novos padrões de qualidade de vida. O Rio de Janeiro é isso, a Light está ligada diretamente a essa regularização da situação, ela tem... 3 milhões e mil clientes de um lado e 700 mil clientes que não pagam energia. A regularização de boa parte desses clientes é o grande desafio da Light, que começa com a redução do ICMS. Semana passada, o governador decretou a redução de 32% para 12%. Então, é uma. Boa razão para acreditarmos no, em mais um passo do ciclo virtuoso do Rio de Janeiro, que se confunde muito com o da Light. Mas é um investimento de longo prazo, é um investimento, quando perguntavam para mim a 10 reais, eu falei, eu não falo sobre preço, eu não sou cronista de preço, embora eu achasse de graça. Hoje, a 12, sei lá quanto, 11, eu falo a mesma coisa, mas eu não quero influenciar ninguém. É a metade do meu preço, mas eu estou absolutamente tranquilo e confiante. Ronaldo, e em relação à Vibra, o que você pode falar para gente sobre esse novo eu sempre achei, Eu sempre achei que da Petrobras, todos esses movimentos de, de privatização, vão surgir oportunidades. Veja o um movimento que o mercado já precificou em Eletrobras, ela não mudou nada. Nos últimos anos, ela saiu de um dígito, foi a R$ 47,00 e hoje está a R$ 33,00, R$ Sei lá, eu não vejo ações eh, toda semana. tal. Sei aqui. Eu sei quando está horrível, sei quando está bom. Mas uh, uh, eu não fico perto do, do, do pano verde. Eu, eu, eu, em vez de operar tanto, aliás, foi você que disse muito bem, em, em vez de operar tanto, a gente tem que estudar mais. A gente tem que pensar, tem que estudar as inovações, as mudanças, aonde estarão as nuvens depois da manhã. E, e eu não fico olhando isso, não, mas eu acho, como estratégia, que da Petrobras vão sair oportunidades grandes e do movimento de privatização. BR foi uma privatização pela metade, eu escrevi para o presidente Roberto na Petrobras, me candidatando a participar, ajudar e tudo mais, para outra metade. Antes disso, eu comprei, eu comprei, bem, junto com isso, eu comprei, eu corri o risco de nunca acontecer a privatização da segunda metade, aconteceu, eu dobrei a parada, hoje eu tenho 10%, mas eu quero esclarecer, eu não tenho nenhuma ação de gestão na empresa. Tenho como acionista preocupação com governança. Tenho como acionista interesse em trocar ideias e, e valores com outras, outros acionistas de referência. Mas é uma corporação e assim tem que ser vista. Acho que é um erro, inclusive, de pessoas e de instituições me ver como dono da BR. Eu não sou dono da BR e eu não tenho capacidade de influir ah, ah, na governança da BR somente como acionista, discutindo ah, com outros acionistas importantes ah, ah, ah, o rumo estratégico da empresa. da empresa. As diretrizes da empresa. né? Ronaldo, eh, agora para a gente finalizar, eh, a gente ouviu há pouco o Rogério Xavier falando... É, para as novas gerações aí, que o importante, é, acima de tudo, é ter paciência. O jovem está muito afoito, está querendo é, que as coisas aconteçam muito rápido. Queria ouvir de você um pouco, Ronaldo, qual o, o conselho que você dá para os novos entrantes no mercado, para quem, de alguma maneira, quer é, investir no longo prazo né, na compra de boas ações, de boas empresas. É, todo mundo, bem, você já ouviu o professor, já ouviu o cardeal, não vou dizer nisso aqui depois do cardeal, mas enfim. Mas a minha opinião é, é sim, tem que ter é, é, paciência, mas é bom que os jovens, é bom que os jovens investidores, é bom que os novos investidores que estão vindo em etapas do mercado de renda fixa, já que vivemos embriagados com a renda real, durante 40 anos, aí sim foi muito difícil gostar de ações, porque a velhinha de Taubaté ganhava de todo mundo. Ela ia lá no banco, olhava o dinheiro dela, tomava café, creme cracker e voltava para casa. Então, a famosa velhinha de Taubaté, é, juros sobre juros, ganhou muito dinheiro. E juros sobre juros, como dizia o pai do José Safra, é bom demais, se tivesse asas, voava. Ele ensinou José Safra isso. Ah, em Alepo, eles eram alepinos. E, ah, ah, ah, bem, mas eu gosto de ações, e ações podem dar mais do que juros sobre juros. Boas ações. Ah, eu acho que os novos investidores têm que se informar, é bom se informar, se quiser investir diretamente com suas convicções, com as suas preferências, suas empatias, um pedaço da sua carteira não é ruim. Hoje tem muita informação, todos os gestores, os bancos, dão as suas carteiras, indicam as suas carteiras ideais e todos os fundamentos. Mas eu acho que a maioria do seu dinheiro, a grande parte do seu dinheiro, deve ser colocada... É, você deve contratar gestores profissionais, profissionais gestores é, de velho, de longo prazo, é, porque quem fica perto da mesa, quem joga, compra, vende, compra, vende, compra, vende, é, é, não dá dinheiro. Quem ganha... Eu Quando entrei na Bolsa, em 69 eu ficava olhando assim, e os senhores que tinham fortunas eram os antigos... É, é, operadores, os antigos é, é, corretores de fundos públicos da década de 50, 60, eles tinham e não mexiam a CESITA, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, eles tinham umas oito ações diferentes, cada um com as suas preferências, eles tinham essas ações e estes sim eram os homens ricos. Aqueles que ficavam jogando, aqueles que ficavam na beira do pano verde, aqueles que ficam olhando para os gráficos e achando que o gráfico, ah, ah, o gráfico tem o segredo da fortuna, eu acho que o segredo da fortuna tem os grandes gestores ah, de longo prazo, os grandes gestores de velho que tem disponíveis no mercado. Está ótimo, Ronaldo. Muito obrigado. É, o tempo passou muito rápido, né? chegamos ao fim aqui da, da nossa live e queria, é, em nome de, de toda a Genial, agradecer muito a Olha sua assim. participação. Um grande abraço. Opa, <risos> excelente, estamos juntos nessa. Um grande abraço. Eu vim com, eu vim com um brinde, obrigado, vim, um abraço. Um grande tchau. abraço, tchau, tchau.